Da, da, da, da, da. E Agora vejo o resto para o segundo round. Um, dois, três! Cheiro, eu percebi que você é iguala a dívida de cerveja numa barraca. Todo homem já te Você é iguala uma caixa puta ou munata. Todo homem já de Você é iguala uma caixa tapada e marranca. Você é iguala a ejaculação precoce? Que da próxima seja mais seletivo com os chlequedor ou chibial? Ou é por causa do geral, que você também já não se importa com a seleção? Ao invés dessa mãezinha, ele era preferido que. De... Ao invés dessa mãezinha era preferida que processos de paisão. Pois me atrás, depois se ponto. Essa tá fora de questão E dizia que só passar a perna. Não teriam como reverter a situação, mesmo que fosse o like hai dela, fosse instalar o mal. Sabe Se fosse um é salão mau, sabes porquê estou a ignorar no segundo round? Porque eu já não falo com o cão, eu falo com o tom do cão. Escreve, escreve nas folhas de cama suta. Faço composições, composições, disso que tu queres ser. Escreve e -se nas folhas de cama suta. Faço composições, composições, disso que tu queres ser. A mais Será comida. Pra é. que agora sou eu primeiro aqui? Por que chupando? O que na vida louca me fez sobre-criminais? Agora sinta a foda verdade. A aconselho -te a te atimar um pouquinho. Talvez vai ser pelo teu corpinho, sininho. e os seus namorados nunca te consideraram a mãe grande. Dizer que coisa melhor do que eu e Vai cortar o salário, vai cortar a nossa amizade Porque depressão vai cortar os discursos Porque o com a é igual ao de produções É uma faca Quando eu disse que a chão seria é a minha adversária Muitos disseram atraso, cuidado A chão é um bicho de sete cabeças eu disse esse senhor que conhece Eu vou chegar no palco e passar os meus chansons E nos mostraram que é de verdade E um bicho que sempre caberra seu <risos> seu! Seu você pra mim é nada! Seu você pra mim é nada! Wait. Alô? Como é que é? Não é bom? Ah, desculpa, estamos aqui Certo, uma batalha Desculpa não, não vou usar desculpa. Desculpa. Desculpa. Desculpa. uma desculpa. Isso. Vejam só, até o nada se sangue e me ligou a negar quem é você. Acho que é As angolanas são que vem a moçadinha, só pensam em abrir uma banca de frutas e passou a vida no dar a maçã. Uma caca se pulha de pau em pau atrás de uma boa banana. Vocês são MC, o MC Tarzan. Acredito que é pelo fato de estar e da beira da morte, o te faz pensar que tens as cartas da manga. Os é o freio tem a passa bem! passa bem. bem! Vai perceber em Angola! É muito amado, muito obrigado! Pensa aí, daqui tá com tá como carro vamos entregar mais massa! Os negros que eu a teoria da trigonometria, mas não fiquem preocupados dessa de farinha de trigo e eu vou amassá politicamente o povo faz o mal Mas é triste eu como pela ganância do centro e J.Lo O povo a volar, tem sofrido Mandarei tanques de água aberta Para os militares da Unida a Colocarem nas bocas de gente lá Só que podem acabar com o acerto daquele partido yeah. Quero comportar e discordar com a Ana Joyce Pois embora melhor do que tu A nossa regalhada é não é assim tão pessoal. Pois chega é a ser engraçado e poeta porque até nas nossas diferenças somos é, é. quatro iguais. Ai que se eu a joelha, Senhor, e a para senhores. Ai se eu dormir, joelha, well, Senhor, para senhores. Eu a que tem uma boca, companheiros! Eu escrevo com todo o meu amor! A Jão escreve com todos os seus amores! Tempo! Faça um barulho de uma Vamos ah. Vamos ao último lugar, Jão! Sabe come dice, funziona? Uhu! E com a dança tradicional do norte. ¡Claro, sí, sí, sí. O que a pessoa ia ficar fazendo isso quito! Tipo uma grávida no ABN. Pra mim, tu não passas do meme. As tuas barras não têm qualidade, versão humana da TVN. Prepara o lá. Eu vim aqui fazer notas E nenhum desses futuros pode me desafinar Eu tenho barras pesadas demais Que tu só vai te entender daqui a alguns meses Ainda bem que eu já te matei quando eu te internar Vou colocar o meu caderno na tua campa Para que a terra não te seja leve Eu queria tirar dar o um soco da cara Mas relaxa Mas o tipo de que me irrita Agradeço a oportunidade Que estás agora comigo no palco uma foto do papá gladiador, eu